Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sejam todo, todos muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu quero tentar explicar para vocês de uma forma muito rápida é, sobre um, um detalhe dessa plataforma do YouTube que até certo tempo atrás nem eu mesmo sabia. tá? É, mas antes de eu continuar, deixa eu passar para vocês aí. Por favor, gente, se gostar do canal, se inscreve. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário no vídeo, se você também conhecia ou se desconhecia. Esse, essa, essa ferramenta que no meu entender é escondida E eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente pode passar um sufoco Em determinado momento você está lá assistindo um vídeo né? E de repente o som some E você vai na sua aba lá embaixo no rodapé do, do, da sua tela do, do computador O som está ativado, você vai ali naquele linkzinho naquele Do áudio também, do vídeo, da plataforma também está tudo bonitinho Como eu vou explicar para vocês aqui E você vê, gente, cadê o som? do vídeo que eu estou assistindo, pois é, de repente você sem querer, talvez você não saiba desse detalhe, é, você sem querer você tocou nesse botão invisível, né, ou desse link invisível, nesse, nessa aba invisível e sem querer você desativou o som do vídeo que você estava assistindo, você, como vocês estão vendo, vocês estão aí no meu canal, né, na, na página principal do meu canal, eu vou abrir um vídeo aqui para mostrar para vocês na prática o que pode acontecer nesse caso, Até então vamos aqui, ó, lá pessoal, esquerdo, o vídeo de aqui aberto, direção, vocês observam que você ele tem som, no, tá cima, eu deixei eu ele no um, um, direito, um pouquinho baixinho para poder você ouvir eu falando, ele está baixinho aqui, clica, ó, mas está com se som, vou aumentar aqui, o, aqui, ó você ativado para que você, ou, viu, seja, então você observa aqui que ele está com é, som aqui e tem som aqui na aba aqui embaixo, 38%, mas de repente, né você de repente está assistindo, Vou deixar aqui Auto, com o áudio tá, porque, mais alto para você ativar. ver. Aqui no canto. E aí o, o vídeo está passando, mas o som sumiu. Você entra em desespero, dependendo do que você está assistindo, que você quer assistir o um vídeo com áudio. Então você vem aqui, a primeira coisa que você vai fazer, né? você vai vir aqui, ué, deixa eu ver. Meu Deus, está com som. Você vem aqui na aba aqui embaixo, também, confere. Tá lá 38%. Aqui, né, 38%. E agora, o que, é que eu faço? É lógico que algumas pessoas já conhecem essa ferramenta, não é novidade, mas o vídeo que eu faço, assim como muitos vídeos que eu faço, são para pessoas leigas que estão numa dificuldade. Pessoas que não têm assim um, um certo conhecimento, ou talvez até nem conhecia mesmo como eu. Né? Eu tenho canais no YouTube, não é ser esse, eu tenho outros canais, e eu mesmo não sabia dessa ferramenta. E sem querer eu toquei nesse link ali, nesse, nessa aba, e o som sumiu e foi aí que eu resolvi fazer um, um vídeo, porque assim como eu passei por esse sufoco, muita gente pode passar também, tá bom pessoal? Então o que, é que vocês vão fazer? O que, é que aconteceu? Sem querer você tocou aqui em cima, ó, tá vendo aqui em cima? Desativar, mudo na guia, não é aqui que você tem que tocar, aqui ó, ó não é aqui, é aqui em cima desse símbolo, você vai dar um toque e o som vai voltar, ó. O vídeo dele, pelo vídeo Voltou. exposto, né? O vídeo, disponibilizado. Aqui, ó. o vídeo que você está assistindo. E a pessoa Assistiu. vai fazer a escolha ali Sim. de 2, 5, 10 ou 50 reais. Tocou, o som sumiu. Tocou de novo, o som vai voltar. Uma opção muito interessante que o YouTube está então, disponibilizando. Cheguei aqui. Pessoal, o, o vídeo era esse. Para você que assistiu, muito obrigado. Não quero me prolongar mais. Não esqueça do seu like, do seu comentário. Compartilhe o vídeo para pessoas assim como você que não sabia. Né? Assim como eu também. Que tome conhecimento. Nos ajuda aí. Se você não é inscrito e gostar do canal, se inscreve. Um abraço. Até a próxima.